Vou aproveitar que eu estou passando aqui nessa calçada. Uma calçada que eu sempre reclamei. E tem esse problema aí de água saindo dela o tempo todo, né? Vocês acham que é só uma pocinha, né? Em vários pontos lá em cima tem, tem água saindo. E, bom, além da sujeira, é né? claro, mas o principal é a água, né? Essa água deixa a calçada escorregadia. E de onde que vem essa água? Essa água vem aqui desse terreno. Um terreno aí de 150 metros de frente e infelizmente aí o dono abandonou né E a calçada é claro né não tá nem aí então quando tiver saindo água o azar de quem passa aí né é, o que que acontece a maioria das pessoas nem sequer passa aqui né e olha o estado olha o estado olha o estado de água acumulando aqui ó Pior que tem uns buracos, tem umas deformações que, que acumulam lodo, né? E vai indo, né? Os lugares piores aí que os outros. Então, assim, vou simplesmente cobrar novamente aí do novo subprefeito. Ou melhor, do novo prefeito, né? Porque o subprefeito não faz nada e o novo prefeito provavelmente não vai fazer nada, né? Fernando Haddad. Vamos ver qual a diferença em relação a Kassab, né? Aí você vê a diferença, quando acaba um terreno, por exemplo aqui, né, chegando aqui, olha a outra calçada que maravilha, né, sem água, limpa, tranquila. Você prefere andar numa calçada assim, ou, ou assim, você que escolhe, olha a situação. <risos>